Essa loja de roupas pretende abrir vagas agora para o final do ano. A ideia é atender a clientela que vem comprar os presentes de Natal. Normalmente chega em volta de 70, 80 pessoas. As vagas são vendas, caixa, crediário, estoque auxiliares de loja né, que vão dar apoio em suporte na reposição de produtos, organização da loja, manter a loja bonita organizada. A loja costuma contratar em outras épocas do ano, sempre que tem necessidade. final de ano as vendas aumentam, o número aumenta, né, o crescimento nas vendas, então é necessário o aumento do quadro de colaboradores. No final do ano, dia das mães, dia dos pais, sempre em datas comemorativas, é importante ter essa mão de obra, qualificada e preparada para atender os nossos clientes. Aquelas pessoas que se destacam, acabam continuando e aquelas que gostam de atender, de lidar com o público, acabam se dando bem. O contrato, por prazo determinado, pode virar uma chance de efetivação no mercado de trabalho. Foi o que aconteceu com a Fernanda. O entendimento é um cliente diferenciado, né, com mais carisma, entra como freelancer, mas depois lá para frente, que acaba a sua experiência, vê que você ficou dentro da empresa, ele volta. Vendo você, aí acaba, né? Te recompensando mais ainda, né? Lá na frente. E às vezes o cliente vem para comprar contigo. Sim, com certeza. Após a reforma trabalhista, o prazo do contrato temporário passou de 90 para 180 dias, com a possibilidade ainda de ser feito um novo contrato de mais 90 dias. E tem alguns direitos básicos que merecem atenção. O contrato de trabalho por prazo determinado tem que ser por escrito, certo? Ele precisa ser registrado em carteira de trabalho, é, existe também a possibilidade do pagamento de 13º proporcional, né é uma das garantias que o contrato dá, férias proporcionais ao tempo trabalhado 10 e um terço, a proteção previdenciária, que ou seja, esse período do contrato ele vai ser contado como tempo de aposentadoria. E a remuneração garantida é a remuneração salário mínimo básico, certo e ou a convenção coletiva, ou o que está previsto na convenção coletiva conforme o cargo que o funcionário vai exercer. Uma outra novidade que a reforma trouxe para contratar quando a demanda for mais alta é o contrato intermitente. De forma simples funciona assim. Ele não tem um prazo para término, mas o empregado vai trabalhar só quando o patrão precisa, não necessariamente todos os dias. Este tipo de contratação ainda não é muito comum. O contrato intermitente, ele veio previsto agora na reforma trabalhista, certo? É a possibilidade do trabalhador ficar à disposição do empregador por certo período de tempo, desde que seja pré-avisado, né? a lei dispõe em três dias de antecedência, e aí ele presta o serviço naquele período é, que o empregador necessita. né? O empregador tem uma maior demanda naquela época, ele vai lá, trabalha uns 10 dias, por exemplo, e ele vai receber todas as remunerações garantidas a um funcionário por prazo indeterminado, e mais proporcional aos dias que trabalhou, inclusive o FGTS. É recolhido com base nos dias que ele trabalhou, nas horas que ele trabalhou e o salário é pago também em conformidade os dias trabalhados.